Como resolver uma briga de casal, minha gente? Esse é um dos problemas que acontecem em vários matrimônios e namoros. Quando as pessoas escolhem ficar juntas, mas dá aquele choquezinho e aí as pessoas entram no modo de batalha. Se você está passando por esse problema aí, fica aí que esse vídeo é para você. Uma das coisas que nunca vai faltar num relacionamento é conflito. E vamos entender o seguinte, conflito é algo comum, conflito é algo que realmente precisa acontecer para esse relacionamento evoluir, para ele seguir adiante, para que haja crescimento das duas partes. Porém, quando esse conflito vai além, ele se torna uma briga. E aí é que é a pergunta de hoje, como resolver uma briga de casal? A gente tem que entender que quando uma briga começa, significa que ambas as partes ou uma das partes perdeu totalmente a razão. Quando uma briga se inicia, ela tem um contexto um pouco mais emocional, um pouco mais afetivo. Uma briga não traz um contexto lógico, uh, senão não seria uma briga, teria uma discussão de argumentos né, e objeções para dizer e refutar quem está certo e quem está errado. Uma briga não, ela já vai para um aspecto afetivo emocional, onde as pessoas ficam nervosas, irritadas e esse é o ponto. Como que a gente encerra isso? Primeiro ponto é fazer com que ambas as partes entendam porque estão com raiva. A raiva é um, um aspecto natural dentro do relacionamento e ela pode sim é, ser tratada de uma maneira onde ela é vista como um sintoma, porque raiva nada mais é nos relacionamentos do que acúmulos de situações que ficaram por dizer, não foram ditas, aquilo foi acumulando e isso gerou a raiva. Então, quando a gente quer encerrar uma briga, quando a gente quer intervir numa briga, a raiva ela vai né fazer com que as coisas fiquem mais exacerbadas. Então nesse momento a gente percebe o seguinte, ficou com raiva, né se isola, vai lamber suas próprias feridas, vai pensar na forma mais assertiva de conversar com o seu amor, com a pessoa que você escolheu passar os seus momentos de vida importantes e... Depois que a raiva passar, é o momento de se abrir para conversar de uma maneira mais eficaz. Por que, que eu estou falando muito sobre essa questão da raiva? Porque as pessoas, quando não trabalham esse aspecto da raiva, além de acumularem mágoas, elas vão acumulando também frustrações. E isso faz com que as pessoas comecem a se ver como inimigos dentro da relação. E é totalmente o contrário. Onde... Os conflitos deveriam fazer com que as pessoas se unissem cada vez mais. E aí, é, quando as pessoas passam a se ver como inimigos, quando as pessoas é, têm esse aspecto de um contra o outro, passa-se a ter muita competição no relacionamento e ambas as pessoas ficam com essa, esse desejo, essa vontade, no sentido de quererem estar certos, né? de impor a sua vontade para argumentar, para dizer que o outro está é errado e eu estou certo. Automaticamente elas se tornam pessoas estranhas umas para as outras. E o que, que acontece? Essas pessoas começam a ficar cheias de defesas. E quando elas ficam cheias de defesas, é, qualquer tipo de aproximação vai gerar uma explosão. Outro fator muito importante é que não haja gritos. Quando uma pessoa grita dentro de uma discussão, né, os ânimos vão se exacerbando cada vez mais e se há gritos pode haver xingamentos também, pode haver ofensas, então assim, uma das dicas, jamais numa, numa briga ou numa discussão um grite. Por quê? Porque a gente entende que quando uma pessoa está aumentando demais o tom, toda a questão emocional dela tá começando a borbulhar ela já não tá mais conseguindo controlar aquilo então por isso que a pessoa grita então fica aí a dica todas as vezes você tentar é, ter uma discussão com a pessoa que você ama tente transpor isso de uma maneira onde você mostra questões da sua indignação mas sempre trazendo o um aspecto do quanto você se preocupa com o seu parceiro eu digo até que essa seria uma terceira dica porque por mais que haja o conflito, eu não tô nem colocando o aspecto da briga, tá? As pessoas, elas entram em conflito exatamente por divergência de opiniões, de crenças, de ideias. Então, se você está tendo divergência com o seu parceiro, tente trazer esses aspectos de uma maneira onde você consiga trazer para ele o seu ponto de vista é, e dizer por que que você acredita que a pessoa tá errada, dizer por que que você acredita que a pessoa está cometendo uma falha ou um erro. Porque é muito mais fácil você ensinar para uma pessoa de uma maneira onde você conduz e você diz a sua perspectiva de uma maneira muito afetiva e compassiva também, do que você ter um aspecto de explosão. Porque quando você tem um aspecto de explosão, você já perdeu totalmente a razão. E quando a gente já perde a razão, não tem como explicar alguma coisa. Então, fica aí a dica né, dessa questão de quando você conversar com a pessoa que você ama tente trazer isso de uma maneira extremamente compassiva. Outro porém é você estar aberto ou aberta a pensar aí se você cometeu um erro, porque às vezes a gente comete erros e não tem coragem de admitir esses erros. E é muito importante a gente fazer essa auto percepção e essa autoreflexão no sentido de encontrar qual que é a nossa responsabilidade dentro de um conflito antes que ele se torne uma briga. Porque a partir do momento que se torna uma briga, ambas as partes elas vão vestir máscaras para não admitirem que elas estão erradas e aí ambas vão ter essa concepção de oh, eu estou certo, então não vou dar o braço a terceiro Eu vejo isso como um aspecto um pouco infantil até porque numa briga adultos têm que ter autorresponsabilidade e autorresponsabilidade é entender que as duas partes têm responsabilidade sobre o relacionamento então as duas partes precisam né? e deveriam ter comportamentos onde elas percebem que elas precisam pedir desculpas falando sobre essa questão de pedir desculpas também a gente tem que entender o seguinte quando o outro vem pedir desculpa pra gente, se a gente está preparado para desculpá-lo porque também há em muitas brigas situações em que as brigas não cessam exatamente porque a pessoa que precisa acolher quem veio pedir desculpa não consegue, ao invés de desculpar joga mais lenha no fogo para fazer com que a briga ela se estenda ainda mais e às vezes até para fazer com que o parceiro se sinta culpado mas o importante é que você tenha aí é, maturidade para aceitar quando o outro vem pedir desculpa e saber acolher isso é extremamente importante muitas coisas são resolvidas através desse ponto de vista no quanto a gente está preparado para acolher uma pessoa mais um ponto importantíssimo é jamais comparar o seu parceiro ou a sua parceira com outra pessoa. Né? Dizer que o outro, a né? fulano o fulano é muito mais. O fulano ou a fulana tem um relacionamento assim. Por que, que você não faz isso? Por que, que você não me trata da forma que aquela pessoa me trata? Jamais faça isso. Porque se você escolheu o seu parceiro, é com ele que você tem que falar sem nenhum tipo de comparação. Né? A comparação ela faz com que... As pessoas, elas fiquem em busca de expectativas que são totalmente irreais. Quando não se compara, está havendo ali uma aceitação do parceiro pautada em quem ele é de verdade. Então, se você escolheu esse parceiro, aceite ele e não tente moldá lo de nenhuma maneira, porque isso sim vai causar mais brigas. Porque quando a gente deseja que o outro seja o que a gente espera, aí... É, a frustração e as mágoas elas são maiores ainda porque a gente acredita que pode mudar o outro então assim, dentro de um aspecto de briga entenda que jamais você pode comparar o seu parceiro e muito menos tentar controlar para dizer quem ele deve ser ou o que ele deve fazer acredito que essa seja agora a dica mais importante desse vídeo é pensem, reflitam muito antes de começarem uma briga porque Há muitas pessoas que começam brigas de uma forma muito inconsciente, elas só estão naquele desejo de querer botar para fora algo que está incomodando, que está irritando, então assim, percebeu que está sentindo algo aí que quer esvaziar, quer botar para fora, pense muito a respeito se você não vai descontar isso no seu parceiro ou na sua parceira, porque quando passa do ponto do conflito e se torna briga, voltar atrás é um, uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil, então quando eu falo dessa questão de pensar e refletir, de fazer uma autoanálise é realmente ter consciência se vale a pena fazer isso para depois não ficar juntando os caquinhos dos dois, porque a partir do momento que a briga começou depois as coisas vão ficar muito mais complexas de se organizarem eu digo aí porque já cansei de ver casos no consultório onde as pessoas depois não querem se falar por muitos dias depois elas não querem nem sentar na mesma mesa por muito tempo isso vai distanciando cada vez mais as pessoas a ponto de desgastá-las profundamente uma coisa deixo aqui procurem sempre ajuda o mais importante é ter convicção e ter noção de que a gente precisa de ajuda e quando a gente se respeita, quando a gente se permite a aceitar a ajuda do próximo, significa que a gente percebeu que nem todos os desafios da vida a gente vai conseguir sobrepor ou superar sozinhos. Então, se perceberem que estão tendo dificuldades no aspecto aí de superar essa fase de brigas e de muitos conflitos, Procurem ajuda, procurem terapia de casal, procurem terapia individual, porque isso vai, vai fazer toda a diferença para que as pessoas trabalhem mais esse aspecto de ter mais consciência e isso vai trazer também mais harmonia para que o relacionamento ele passe a ser totalmente construído de uma maneira onde ambas as pessoas tragam aí essa reciprocidade e todo mundo se sinta mais confortável no sentido de trocar um com o outro, tá bom? Então, fico por aqui nesse vídeo hoje. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.